Também, que eu aguardo eles na quinta-feira aqui, se Deus quiser. Deus na frente e nós atrás. Meu muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Vereadores, é, vereadores, funcionários desta casa, todos presentes, pessoal que nos assiste nas suas residências online, com a proteção do nosso Senhor bom Deus, eu declaro declaro aberta a sessão do dia sessão de hoje, né? E passa a palavra para o secretário para que ele faça a leitura da da sessão anterior. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos funcionários, o João, a Luciene, a Edneia, a Nardina, que se faz aqui presente, a Leonice, sejam bem-vindos a essa casa de lei, o secretário William Jones, branco, seja bem-vindo e todos que acompanham a nossa sessão aí pela internet. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 17 da 16ª sessão em regime ordinário correspondente ao primeiro semestre do ano de 2019 da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná. Aos três dias do mês de junho do ano de 2019, na sala de sessões Antônio de Santos Neto, da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, situada à Rua Rui Barbosa 98, Nesta realizou-se a presente reunião ordinária sob a presidência do senhor Adalberto Alexandre Golar, compareceram os ver senhores vereadores Alexander Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Elisberto Garcia Antunes e Léo Zanata. Conforme o termo de presença, estavam presentes também os servidores do legislativo João Penteado da Cruz, Edneia Maria Camilotti,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 Passando a sessão a seu expediente normal, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, o senhor Alexander Augusto de Nascimento, que procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Colocada a ata em discussão, não houve manifestação. Após não havendo pedido de retificação ou impugnação, a ata foi considerada aprovada. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador secretário para fazer a leitura do expediente recebido a da pauta da presente reunião, leitura do requerimento 1, 2019, de autoria do vereador Edmar dos Santos, assuma o requer que o Executivo elabora o projeto de lei para que as sessões públicas de licitações realizadas pelo Executivo e Legislativo seja transmitida online pela internet. Leitura do convite Festa Junina Arraiado Pio XII, de autoria da diretora da Escola Municipal Pio 12 na sequência, passando para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei 14.2019 de autoria do Executivo. A suma dispõe sobre denominação de logradores públicos e da outras providências, que recebeu o parecer da Comissão de Justiça e Redação, e em discussão, manifestaram sobre o o projeto dos vereadores Léo Zanata, Erisberto Garcia Antunes, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar e Alexander Augusto do Nascimento. Após as palavras dos vereadores, o senhor presidente colocou em primeira votação, resultando aprovado com seis votos favoráveis, sendo este os vereadores Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar, Alexander Augusto do Nascimento, Léo Zanatta, Erisberto Garcia Antunes. O projeto número 14 2019 segue para a segunda votação na próxima sessão ordinária. Continuando os trabalhos, o senhor presidente coloca em primeira e única discussão o requerimento 1 de 2019 de autoria do vereador Edmar. Discutiram o requerimento os vereadores Edmar dos Santos, Edvaldo Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Alexander Augusto Nascimento, Léo Zanata e Elisberto Garcia Antunes, que se alientaram importância da transparência para a administração pública, que será alcançada se atendido o requerimento pelo Executivo. Após as palavras dos vereadores, o senhor presidente colocou o requerimento em sua única votação, resultando aprovado com seis votos favoráveis, sendo estes dos vereadores Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar, Alexander Augusto Nascimento, Léo Zanatta, Elisberto Garcia Antunes, Após a votação, o senhor presidente solicitou aos servidores da Câmara que realizassem os trâmites para o encaminhamento do requerimento ao executivo. Neste momento, o senhor presidente informou o motivo da ausência dos vereadores Jorgeão Pereira Filho e Isael Dutra, estando os mesmos em Curitiba, onde participaram de evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Também visitarão o IBGE, Senepar e outros órgãos. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente deixou o espaço aberto para que os vereadores fizessem uso da palavra. Fizeram uso da palavra os vereadores Edivaldo Nascimento, que novamente cobrou respostas e atendimento dos requerimentos por ele elaborados e protocolados. Alexander Augusto Nascimento discorreu brevemente sobre a manifestação realizada no último sábado na Praça de Pedágio, reativada no município de Cambará, repudiando a cobrança e valor de tarifas. Aproveitando, o vereador pediu o apoio dos vereadores para lutar pelos trabalhadores que trafegam pelo local todos os dias. O vereador Adalberto Alexandre Golar cumprimentou as palavras do vereador, disponibilizando seu apoio nessa luta pelos trabalhadores e moradores da região. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião às 19 horas e 53 minutos.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 Não havendo nenhum manifesto, eu declaro a ata aprovada. Quero aqui agradecer ao vereador Dalbert, né, pela por ter dirigido a reunião passada no meu lugar. Né? Muito obrigado pela colaboração aí do vice-presidente desta casa aqui. E segunda leitura, projeto de lei. 15 de 2019, de autoria do Executivo, súmula, dispõe sobre denominação de praça pública e da outras providências. Peço para o secretário que leia também o projeto para nós. Projeto 15. Através do presente, encaminhamos o projeto de lei 15 de 2019, que dispõe sobre denominação de praça pública e da outras providências. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores. Sendo só para o momento, desde já renovamos nossos votos de estima e apreço. Projeto de lei 15 de 2019, o artigo 1º. Fica denominada a Praça Pública localizada na Rua Manuel de Freitas Aguiar, nessa cidade de Barra do Jacaré, Paraná, de Praça das Flores. O artigo 2o. Fica a administração municipal autorizada a providenciar placa de identificação a ser afixada no local. Artigo 3o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Barra do Jacaré, Estado do Paraná, 31 de maio de 2019. Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal. A justificativa do projeto. Encaminho a essa casa legislativa para apreciação dos nobres pares o presente projeto de lei que denomina como Praça das Flores a praça da Vila Cooperativa localizada na rua Manuel de Freitas Aguiar, a indicação do nome é do próprio prefeito, e se justifica pelo belo trabalho voluntário desenvolvido pelos moradores daquela localidade, os quais estão revitalizando o espaço através do plantio de flores. Além do mais, sabemos que as flores são as mais belas manifestações de beleza da natureza, pois o seu colorido traz alegria e boas energias para as novas vidas, Exposta assim às razões determinantes, e contando com o respaldo de vossa excelência, solicito seja catada a pretensão na forma de aprovação da matéria, que ora é submetida a apreciação. Adalberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Então, o projeto vai, pra, vai ser encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Terceira leitura. Convite de Autoria do Conselho Municipal e Segurança Alimentar e Nutricional de Barra Jacaré. Comida no campo e na cidade, é o que temos e o que queremos. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Barra Jacaré. Jacaré convida para a terceira conferência municipal de segurança alimentar, alimentar e nutricional com o tema... Comida no Campo e na Cidade. O que temos é o que queremos. Data 13 de junho de 2019, às 13 horas, no Centro Cultural. Sua presença é muito importante. Então, se você quiser fazer parte aí, né, desse evento, vai ser dia 13, às 13 horas, 13 agora. Também quero justificar aqui que nós tivemos em Curitiba, eu, vereador Jorge, né, protocolamos aquela moção de repúdio da Sanebar, aqui protocolamos lá também está com a assinatura de todos os vereadores aqui, né? Então vamos ver a reação que fazemos parte do do estado do Paraná que está todo mundo protocolando lá, então nós também a autoria do vereador Edival aqui. Queria conceder a palavra ao secretário da Agricultura, William Branco, que venha ocupar o espaço para falar o que ele... e responder as perguntas, né? Boa noite a todos. É, eu estou aqui representando o Poder o Executivo para sanar as, as questões que os vereadores estão com dificuldades. E estou aqui aberto para responder as perguntas. Boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. Senhor secretário, a primeira pergunta vai ser minha, porque eu sou presidente da comissão, vereador ao relator, e nós entrou, sentamos conversando e nós não chegou em nenhum objetivo sobre a justificação que o prefeito mandou para nós. Porque é, esses entulhos aí que é jogado na rua, se o prefeito usasse um pouquinho mais de bom senso e aceitasse o, o, o requerimento do vereador Israel, ali de colocar caçamba na rua, e evitar muita coisa na cidade. Porque ó, toda sexta-feira tem duas máquinas, dois caminhões e uns cinco, seis funcionários fazendo esse trabalho. Se colocar caçamba, vai trabalhar um funcionário só e vai dar conta do município inteiro. Todo, todo problema de entulho aí, acho que vai ser resolvido através da caçamba e não faz sujeira na rua. isso aí é uma explicação que eu queria que ele pudesse dar, porque o município tem condições, dá para fazer, porque não fica caro, é barato. Segunda coisa que eu quero perguntar para o senhor. É, essas multas que estão tá sendo de, de sete ofir, de cinco ofir aqui, é muito eu acho, ao meu ver é muito, eu já conversei com o vereador aí, a gente pediu para o prefeito diminuir, pelo menos pela metade. É isso que a gente queria saber. E a terceira coisa que eu queria perguntar para o senhor e para o prefeito, porque o nosso município, todo o terreno do município está bagunçado, tudo feio, sujo. Aí vai multar eu, cidadão, por causa do meu terreno está sujo, e o terreno do município o senhor mesmo tem a noção disso aí. Concordo, senhor. E aí, como é que vai multar o município? Porque então, eu, eu levei duas multas da Polícia Militar e já encontrei a Polícia Militar várias vezes irregular e não consegui multar nenhuma vez. E agora o município é a mesma coisa. Como é que vai multar o um município? então Isso são as perguntas. E os demais aí acho que vai fazer outras perguntas. Meu, meu Divaldo, que nem respondendo essa terceira pergunta do senhor aí, que na justificativa que o executivo mandou, está dizendo que o órgão público também vai ser multado. Oi? Porque está deixando um setor responsável para fazer a fiscalização. Feita a fiscalização, o órgão público também, existe o IPTU do órgão público, tem que ser pago. Aí vai ser multado também. Porque se o órgão público não limpar dele, não tem nem como cobrar de outras pessoas. Por isso que está sendo feito esse projeto de lei, para ter como os órgãos competentes na fiscalização chegar e tomar uma, uma, uma providência a, amparado na lei. Porque não tem como o, um setor... Vou falar do meu setor da, do meio ambiente. A pessoa vai lá e poda, faz a poda de um galho de árvore, joga na rua, eu não estou sabendo, o, a, a limpeza não está sabendo, e é anunciado que, que é para limpar na sexta-feira, tudo bem? Mas como, se todo mundo também for cortar tudo na sexta, é como o senhor falou, vai mais funcionário ainda e mais maquinário para poder pegar esse lixo. Agora, tendo a lei, tem como os órgãos fiscalizadores chegar e, e, e cobrar do cidadão e cobrar do órgão público. Cobrar também do executivo. Então, mas é, tem um detalhe aí. O município ele tem tempo, ele pode esperar, ele pode adiantar. Agora, um trabalhador, ele trabalha empregado, ou trabalha na cana, ele chega no, no, no sábado, no, na sexta-feira ele para trabalhar, no sábado é uma folga dele. Ele, pode de limpar o quintal dele. Se tem a caçamba, ele vai ligar para a caçamba, a caçamba vai encostar lá, ele vai cortar e colocar dentro da caçamba, na segunda-feira o município vai tirar. Então, eu concordo com, com, com, com o senhor, porque o Zael já conversou comigo ali, da caçamba tudo bem porque geralmente é uma empresa contratada que faz serviço de caçamba não é o município que compra o município caçamba pode fazer. então tem é, recurso, tem mas problema. mesmo nem mesmo com caçamba vamos vamos dizer assim o, o, o executivo avalia não realmente é, é bacana isso vamos fazer vamos ver se tem lotação se tem dinheiro vamos fazer um projeto e vamos comprar caçamba mesmo com a caçamba porque os projetos que aqui estão é a respeito de multa. As multas iam existir do mesmo jeito. Vai ter que ter a multa. Porque se a pessoa não contratar uma caçamba e jogar na rua, ela vai ser multada, mesma coisa. Então, os projetos que aqui estão nessa casa são referentes às multas. Né? E como vai ser procedido se a pessoa não acatar agora futuramente pode sim fazer um projeto de caçamba porque as, o, o projeto das multas vai continuar o mesmo se a pessoa não pegar a caçamba ela também está propícia a levar a multa mas isso mesmo depois desses esses projetos forem aprovados os órgãos que aqui foi colocado como com fiscalizador vai cobrar o executivo como que eu, eu... mesmo vou chegar. Vou chegar, eu pedi licença para ter um gabinete e falei assim, ó, oh, prefeito, nós fomos lá e jogamos o no nosso terreno, então, uma anarquia lá e como é que eu vou cobrar de outro? Se você, se nós não estamos limpando o nosso. Só o que, eu, o que eu quero, que eu acho que todo vereador quer, o, o relator ele quer, que primeiro tem que acertar a casa. Porque não tem como eu cuidar da sua casa, sendo que a minha casa está bagunçada. Então, o município tinha que acertar o município primeiro, para depois executar o cidadão. Mas, então, esses projetos de lei já é uma forma de uma adequação para que sejam solucionados esses problemas. Só que se não é fazer... Porque essa nós, lei... não, tendo, perdão, não tendo um projeto de lei aprovado, nem o município, nem os funcionários têm autonomia de chegar e executar ninguém. Mas só se não é fazer essa lei aqui, você sabe o que acontece? O cidadão vai ser executado, mas o município não... Eu... Troca o meu nome, se, se o seu município ah, mas daí, aí, aí, aí eu não posso responder o senhor, assim, porque eu não sei o que vai acontecer por frente. Eu nasci aí, aqui não? nesse município, que toda a vida eu vejo isso aqui. A corda sempre arrebenta do lado do coitado. O município sempre... Por quê? Eles negócio de dengue, é, de escorpião. Rapaz, o que é carro do município que está jogado para essas beiras aí, ajuntando dengue, e mosquito, e tudo quanto é gente. aquele olho mesmo lá está sendo casa de cachorro, é uma coisa absurda. Agora, se nós vai falar, nós acaba sendo ruim na história, sabe? mas a gente tem que falar, o vereador tem que cobrar, não tem como. Com certeza. Mas ah, então, no meu ver, essas leis, esses projetos de lei que estão sendo colocados aqui nessa casa, é para começar já uma mudança. Porque como nunca teve uma lei, fica tudo lá à vontade. A pessoa joga o órgão público, não limpa nem a deles, hum. mas conforme com, com leis, aí tem que ser obedecido. Mas, o órgão é público começar... também vai ter que obedecer. Para começar a lei funcionar, eu tenho que dar exemplo. Como que nós vamos aprovar uma lei aqui, para poder executar o cidadão, sendo que nós estamos fora do, do, do, do lugar? Mas é isso que eu estou ó, querendo dizer, senhor. O município senhor. é tão fácil. Aí vai o... ter, que ter que começar, vai ter que limpar, vai ter que dar um exemplo. Então, mas se, se coloca, eu, se deve, aceita deve ser, o requerimento Porque se não for aprovada a lei, daí vai continuar como está. Se, se aceita mas o requerimento um pouquinho Vou cortar um pouquinho vocês aí. É, esse projeto que está sendo discutido aqui, o pessoal de casa está pedindo para falar que dispõe sobre limpeza do terreno e a poda de árvores do município de Barra do Jacaré e das outras providências, então está se discutindo sobre aonde colocar esses entulhos e, a, e o projeto está dizendo que vai multar o pessoal que jogar na rua então a discussão continua aí por, falando sobre esse, esse projeto número 13 de 2019 Pessoal de casa... Se não me engano, eu não, sei, eu não estou com o requerimento aqui. O, o, o projeto... Se o município não tem onde colocar o entulho? Não tem onde colocar o entulho do município? Agora, se o município não vai consumir com o entulho e com o cidadão? Não, nós estamos realmente estamos com esse problema de onde colocar. O entulho da construção civil, nós temos onde colocar. Porque é no aterro sanitário, tem um, um espaço lá que é 5 mil metros quadrados que é para a construção civil. Porque você quer ver educar o município? -tanto e o, e, o, e o, da, o dos galhos, dos galhos nós estamos tá trabalhando na licença da compostagem. É onde o triturador ficando pronto, é triturado os galhos e levado para fazer a compostagem. Por isso que até que pede uma autorização prévia da Secretaria do Meio Ambiente para triturar esse galho. Um exemplo, você citar, o senhor quer apodar as árvores do senhor. O senhor chega ali, o William, eu preciso, vou podar minhas árvores. Que dia que eu possa podar, que é o melhor para a prefeitura? Fazer a trituração. Por isso que pede um, um aviso antes. Para a gente saber que vai ser podadas as árvores, vamos lá com o triturador, fazer uma trituração e levamos para fazer a compostagem. Isso. É por isso que pede uma autorização. Agora, se a pessoa, quando você passa, que nem foi anunciado na rua. Para não cortar que o todo estava quebrado. Cidade estava, todo lugar tinha galho cortado. Ah, mas foi anunciado na rua que o prefeito não ia catar nada. Aí o que acontece? Ele nunca do zé do Mané, mas chegou no cidadão ali, eu fiz lá o, a máquina ah, o caminhão catando do cidadão. Ó, funcionou dessa forma. Muita gente, eles mesmos levaram os galhos a algum lugar. Daí, como andando para pela cidade, tinha muito galho, ia deixar sujo. Porque se tem um projeto de lei aprovado, se tem uma lei, essas pessoas seriam autuadas. Daí nós, como nós, o órgão público, nós não podemos deixar a cidade deixar, fomos lá e limpamos. Por isso que eu bato na teca do, do, do requerimento do vereador ali. Se tem a caçamba. O, mas, o Zé, o Mané. caçamba para galho não é caçamba. Hoje eu vi cortando uma mangueira lá, o cara cortou tudo em pedacinho, assim, ó, dentro de uma caçamba, até eu fiquei analisando. Dentro de uma caçamba cabe todinho. Aí quando a é na segunda, é, vamos supor que é no, no domingo, porque o cara é, trabalha, né? Tá lá tudo certinho, arrumado, não tem nada no chão. Na segunda-feira, vai um motorista só, sozinho, ou ele pega ali, ou senão não pode, já tem um lugar que ele vai levar lá onde vai triturar aqueles galhos. Sem ser preciso sujar a cidade. Porque a trituração nós fazemos no local. Por isso que eu tenho até. Eu peço para avisar antes que vai. Cortou, nós vamos lá e vamos triturar. Depois que o triturador já fica pronto. Você arrumou o triturador? Então, o triturador está consertado, mas as facas do triturador, a fábrica pediu de. Eu acho que veio de outra, outro fornecedor da fábrica. E não tinha chegado Que é um jogo que vai no triturador e dois sobressalente. né? Se chegar a quebrar, tem outro. Eu até liguei sexta-feira lá e ele falou, no máximo essa semana, que eu falei que eu estou sendo cobrado e eu tenho que tuturar os galhos, não tem como fazer. Então, eu até eu já comentei com o pessoal aí, se o prefeito acatar o, o, o, o requerimento do vereador, fazer a caçamba, acertar a situação do município, aí nós vamos continuar com o projeto, senão sou obrigado a votar contra, né? não tem jeito. Aí outros. É. Bom, meu boa noite a todos, né? Boa noite aos visitantes, aos nossos servidores que nos acompanham em celular. É, eu também faço parte dessa comissão. E tô, de, tô de acordo com o vereador ali. Com certeza, se o prefeito acatasse o requerimento do vereador Israel em estar tá colocando aí essas caçambas na rua né? que eu acho que se ele tentar terceirizar essa caçamba acredito que não vai dar certo porque é um valor meio alto que eles cobram para estar tá colocando essa caçamba aí na rua eu acho que para nós aqui, população aqui não, esse valor não, não cai bem eu acho que não vai funcionar então, eu acho que o município vai ter que estudar uma forma aí tá, para estar tá implantando essa caçamba aí, fazer um, uma pesquisa de preço aí, ver como que vai ficar, que eu acho que é a solução do nosso problema, certo? É, quanto às coletas também, daqui no, no projeto, vem dizendo aqui que, que será coletado né, um dia na semana. E você vê como que fica difícil. Essa coleta dentro de um dia é, é meio complicado, que nem diz aí já o vereador, né. É, a pessoa, às vezes, tem seu trabalho, né, e não consegue aí estar tá fazendo o serviço que é preciso, a limpeza do seu terreno, do seu quintal, para que na sexta-feira seja recolhido. Então, com certeza ele vai estar tá fazendo isso aí no final de semana. E daí esse, esse entulho esses galho alguma coisa que seja vai estar a semana toda na cidade, né? Que nem aqui nosso vizinho aqui, ó, ele fez a limpeza do quintal dele aí no final de semana, tá ali, ó, tá na rua, né? Como é que faz? É, então eu acho que deveria de ter um dia a mais para estar tá fazendo essa limpeza. Com a caçamba não vai ter esse problema, entendeu? Com a caçamba vai estar tá resolvido esse problema aí que a pessoa pode pedir uma caçamba pode estar tá, é, limpando o seu quintal no horário para que for melhor para ele né quanto ao galho aí o seu secretário aí disse né é sobre a trituração do galho né é uma coisa meio complicada isso aí porque essa máquina já faz dias que tá parada aí né se for esperar essa máquina para triturar esse galho Não sei como que vai ser Porque talvez ela pode chegar aí E quebrar de novo E daí como é que vai fazer Então o município ele tem que é, Que nem diz aí tem que, O vereador né Primeiro ele tem que se adequar Colocar a, a, O município em ordem Para depois começar a cobrar Aí sim Formar uma lei aqui E cobrar né? Aquele que não obedecer a lei Vai ser multado vai De uma maneira ou outra Vai ter que que, que Tomar a providência e agir né? É, outra coisa também, senhor secretário Que eu vejo bastante comentário aí Com problemas que nós estamos tendo aqui É sobre sofá velho Como é que faz com isso? Diz que os, tive conversando aí com os meninos Que faz a limpeza eles têm ordem para não recolher isso aí. E aí, como que vai ser feito? Vai ser colocado na rua e vai ficar na rua esse sofá? Como que é? Você sabe, pode dar uma resposta sobre isso? Bom, sofá, pela lei, o sofá é de responsabilidade do dono. Ele tem que fazer a desmonta do sofá a desmonta do sofá, para cada tipo de, de, de lixo que o sofá gere, seja levado nos setores adequados, nem a madeira não? O, o, o que é reciclável por reciclável que eu sei funciona assim o sofá que nem a prefeitura pega para não poder ficar suja a cidade né? porque o sofá, você vai o sofá vai levar o sofá no aterro? Não posso não posso levar o sofá no aterro Logo o sofá junto com o co, entulho da construção civil? Também não posso Não, tudo bem, concordo plenamente né? O sofá ele tem que ser desmontado e, e cada peça devido no seu lugar é, Mas isso aí tem que ter uma instrução então Para os meninos que fazem essa limpeza entendeu? Eles não estão sabendo responder para o dono de casa O, o que, que eles vão fazer com esse sofá? É, até já vi comentários, né, que andaram até queimando alguns aí, você sabe também que é proibido isso, né, então, eu acho que tem que orientar melhor eles, então, o que fazer com esse sofá aí, que está difícil, está tendo, tá tendo bastante na cidade, né, e, e sobre as multas também que estão tá sendo aplicada aqui, dentro desse projeto que veio aqui, eu acho que para nós, aqui o nosso município, eu eu acredito, eu, que é uma multa meio pesada. Acho que dá para reduzir isso aí pela metade, que ainda vai ficar meio carinho. Tá? É. Eu acho que tem que ter sim, a multa tem que existir para poder mostrar para a pessoa que tem lei, né? e a lei vai ser cobrado com essas multas aí nos seus impostos. Mas eu acho que está meio pesadinho. Então, a respeito do valor das multas, a, o jurídico ele pegou cidades vizinhas para tirar como base os valores das multas. E da multa ser barata ou ela ser cara, né? se a pessoa não... Se seguir o que está no projeto, ali na lei, ela nunca será multada. Então, a multa é mais para inibir a pessoa de fazer errado. Por isso que existem as multas. Porque se a pessoa andar certa, ela não é multada. Né? O valor não vem tanto ao caso. Bom, é, só para finalizar as minhas perguntas, é, sobre essa trituração do galho, certo? É... Eu estive várias vezes já perto desse, desse maquinário, trabalhando dentro da cidade, e, e além dele fazer um barulho muito, muito grande, que né, a, às vezes atrapalha o morador ou alguma entidade aí, está é, tendo um, um risco aí, entendeu? Ele está jogando muitas ferpas. Será que não é perigoso? Tá, tá triturando isso aí na cidade e atingir um pedestre, algum que estiver em uma caminhada, passar por perto desse maquinário? Porque, pelo que eu vi, os, os, os, os funcionários eles estão usando uma proteção. Mas e, e os outros? Os pedestres, sei lá, alguém que esteja passando, será que não está oferecendo risco? Está triturando isso dentro da cidade? Não era melhor estar tá coletando esse galho e, e, e levar no um lugar adequado, para fazer esse trabalho eu concordo plenamente com o senhor até já acordo isso com a administração municipal e nós estamos fazendo isso sim eu também acho que tem tem vezes que corre, tem uma, uma senhora de idade que mora na casa e o barulho realmente é muito alto mas é que nem comentado aqui em outra ocasião, daí isso, isso gera mais trabalho e mais servidores, porque você pega, leva, descarrega, mas depois se faz a titulação. Mas eu concordo, isso aí eu vou conversar com o Executivo, para que quando o titulador ficar pronto, nós tenha essa possibilidade sim, de pegar, quando está muito no perímetro urbano, de levar, já onde vai fazer a compostagem e titular lá no, no, na compostagem. É... Então queria agradecer ao secretário aí por seus esclarecimentos, né? E vamos aguardar aí alguma resposta aí, vamos estudar o projeto aí para ver como que vai ser melhor, o que podemos fazer para estar tá, é, aprovando esse projeto aí. Da minha parte é isso. Alguns vereadores aí queiram fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Boa noite a todos. É, queria fazer uma pergunta Os galhos Eles não podem ser queimados Não não E o que, que faz com os galhos grossos que não tritura Fica no local até É porque Então o Andirá está irregular Porque Andirá eu vejo Escatando até É melhor do que essa porra, essa maquininha barrenta. Eles vão com o guincho lá Joga tudo em cima do caminhão É um só também que faz o serviço, dois eles um guincho no caminhão, hoje estava catando lá. Que nem aquele motocana, chegou cá, cata, põe em cima do caminhão leva lá no lixão. Vocês seja, o Rob metendo fogo nos gais lá. Então, né, já termino. E sobre o, esse negócio de multa aí, é, eu penso comigo que eu acho que a multa devia ser mais ainda. Porque mesmo depois não fica cobrando o executivo de arrumar gente para catar escorpião e arrumar gente aí por causa de dengue. Então a pessoa tem que ser, eu acho que tem que ser... É, tem que botar na cabeça que tem que manter limpo mesmo. Meu irmão, esse dia, ele levou lá. Tem duas datas lá em geral, o bode. Foi tá uma vergonha as duas datas dele lá. Aqui, saça da bexiga lá. E do lado, das casas, tudo bonitinha. Já mandou duas, três vezes aviso. Não foi? Olha lá, vem a murta para ele. Parabéns, tem que murtar mesmo. Porque depois fica aí, ah, porque o município tá perdido de escorpião, tá perdido de dengue, aí fica cobrando o prefeito para cuidar. Então, a multa eu acho que tinha que ser até mais mesmo. Porque a gente leva a murta se... Se tiver errado. E sobre isso aí dos, dos galhos, é o que eu estava falando. Se tivesse, se fazer igual a Andirá ali, pegar um guincho daquele lá, nossa, aí podia pôr uma máquina dessa no lugar lá e triturar tudo lá mesmo. Aí não incomoda ninguém, e é duas pessoas também fazendo o serviço. Hoje eu vi um no caminhão dirigindo, o outro só aqui, ó, jogando em cima lá em Andirá. e nem o... fogo, o fogo é proibido. Tacar nem... fogo é proibido. Não pode. Então, até é até, até bom, foi bem colocado pelo senhor, pelo, pelo vereador Dalberto, a possibilidade, sim, de catar esses galhos da cidade e, e levar lá. E até, e até eu quero frisar isso, que daí é bom vou pedir, chega, fala assim, ó, eu vou cortar meu galho, terça-feira. não pode cortar então, que na quarta nós já vamos lá pegar esse galho e levar lá em cima e triturar, por isso que pede para avisar, né, só para não ficar muitos galhos, daí também não fica muito serviço para ser feito num, num, num pequeno período. É onde até que estragou o teturador, a gente não sabe, mas talvez ficou querer tutuar muito rápido, acabou olhando, se tinha um prego. Tem que ir com mais cuidado e terminar. Ele lá, dá para fazer isso sim. Eu pediria para Vice-presidente que ocupasse a cadeira aqui, que eu também queria fazer um comentário. Presidente, posso, posso falar antes? Não? Pode falar. Pode, pode, pode ser. Boa noite a todos, os vereadores, presidente presidentes, nossos servidores, os nossos visitantes, a Nardina, a outra que estava aqui saiu, a todos que nos acompanham em vossa residência. De antemão, presidente, eu quero agradecer aqui é, ao vice-presidente dessa casa, que semana passada estava em exercício, o vereador Alberto, que justificou muito bem a nossa ausência na sessão passada. Secretário. Na teoria, lindo esse projeto Na teoria, é lindo Projeto, só que não funciona aqui no nosso município Igual está aqui, igual eu dou os parabéns Ao servidor, ao vereador é, O cabeção, ao Edalberto. É, o município Aqui embaixo, perto do Manuel de Feitas Branco Conjunto ali, do lado de baixo tá um, É um criame, é pasto de égua É árvore É colunhão E do outro lado tem moradores lá. Ali é um conjunto habitacional ali que diferença tem aqui de povo ali com do centro, entendeu? Não tem diferença nenhuma. São cidadãos ali que pagam seus impostos, trabalham, entendeu? Como os daqui. Então, é, como disse o vereador aqui, respeita a justificativa do senhor, a fala do senhor, mas não convence nós. Pelo jeito, pelo menos a comissão. Esse projeto está aqui desde o dia 29, se não me engano, do mês passado aqui, entendeu? Está parado nessa Câmara. Então, desde quando o município não fazer a parte dele, acho que não vai tramitar aqui nessa Câmara. E outra, é sobre, já falaram aqui sobre as podas de árvore, não funciona. Pegar um dia da semana, como diz o vereador aqui, o outro lá, quem trabalha, quem quer fazer sua limpeza, ali, ó, olha lá a prova ali. Fez limpeza no final de semana, como que vai catar numa sexta-feira? Vai ficar a semana toda ali, entendeu? Então, quem trabalha, quem tem seus horários aí, que trabalha de segunda a sexta, das oito às seis, e chega em casa, quer fazer a sua limpeza, não vai, trabalhar, não vai fazer a limpeza do fundo de quintal à noite. Vai deixar para o final de semana. Então, esse dia, como diz o vereador Alberto, aí tem que ser, tem que ser mudado. Agora, é, município mutar o município é, igual ele falou: guarda não muda guarda, não. Essa comissão, isso vai me perdoa falar, mas é, se falar é, é bobeira, porque município não vai mutar município. Se tiver terreno regular igual tá ali embaixo ali embaixo, está cobrando, não pode tirar algum cisco do no nosso olho, assim que tem uma trave no olho dele, não, pode, não tem jeito. Ali em cima tem terreno, tem aqui ó, ó, da praça, aqui, ó, uma praça linda ali em cima, outra ali embaixo, abandonada ali, que não tem lixo, é um passo de égua. Então, é, infelizmente, o, o secretário. É, projeto que, na teoria, é bonito. Devia ser, devia é, é, passar para essa Câmara e é, ser votado. Porque, como diz o vereador Léo, também não acho caro 265 real aqui para um terreno que vale 30, 40, 100 mil real. Entendeu? A pessoa tem que cuidar do terreno dele agora. Tem que fazer o papel de casa, mas o município então... não tem que fazer o papel de casa dele. Até Eu... pouco tempo atrás, o, o, é, há um ano atrás, um ano e meio, o campo da nossa do, do nosso município aqui, ó, o vereador Alexandre. Tinha grama dessa altura, passaram três, quatro meses sem roçar grama ali, d'água branca também, entendeu? Então, é, igual diz, aqui embaixo, aqui, hoje eu passei de moto lá, eu vi, do conjunto é, Monoel de Freitas Branco, lá embaixo. Do lado tem morador, e do lado de baixo tem árvore, tem mamoneira, tem... Então, e é do município. O ano passado estava limpo, teve um negócio de, de rali de, de, de carro lá, de gaiola lá, estava limpo, estava bonito. Mas o senhor vai lá hoje, lá que o senhor vai ver que está tudo abandonado. Então, vereador... Eu acho que o começo de tudo já são esse projeto. Porque eu concordo, com vocês, com vereadores, com fiscais do município, tem que cobrar a administração para que seja limpo, pelo menos, fazer o dever de casa, como o senhor disse, né? limpar o deles primeiro, para depois vai ir para, para, para, para os municípios. E esse, a lei vai ser aplicada para o município que nem vocês falaram que não, não, isso não vai acontecer mas se nós não começar aprovando pelo menos a lei daí não vai acontecer nunca mesmo perdão até da, da, da palavra porque quando eu vou cobrar alguém eu, eu vou cobrar o executivo nem nas podas, que na limpeza pública tem outra secretaria nem na porta de ar, como o senhor disse se a pessoa vir, vir, vir, se ela coletar o gás no sábado eu vou deixar ela, vai coletar o gás no sábado sem problema algum na segunda-feira eu vou lá catar o que eu não quero, o que eu, que eu quero que me avise antes, para mim fazer um agora me pegar esses galhos e triturar eles verdes, não seco Porque eles seco também força de maior triturador. Agora, a respeito da limpeza dos terrenos do município, eu vou levar o conhecimento do executivo para que sejam tomadas as devidas providências. Dá licença. É, eu não faço poda. Eu quero o topo fazer minha poda de árvore. O João quer também. O Orisberto quer, o Léo quer E aí? Eu vou ter que esperar, ele? Vai ter que fazer a poda de árvore um dia só? Quem não pode podar árvore? Mas, o, o, aí como é que vai fazer, meu como, vai fazer como é que vai fazer essa poda de árvore Se eu dependo de um terceirizado para podar minha árvore Se ele vai podar na terça Eles vão catar na quarta ou vai ficar até... eles vão multar Eu se ficar lá até sexta? Não, o, o galho o galho vai ser triturado Vão catar, ele vai triturar Porque na sexta-feira, até nesse projeto De lei aqui, eu também achei que eles Não colocaram o correto aqui porque na sexta feira é catado em túneis, não galhos. Daí aqui, aqui eu li aqui também e não concordei não. Porque os galhos, quando nós vamos triturar, ó, e até eu vou conversar com, com o Executivo, para ter a possibilidade de levar na compostagem, para ser triturado lá, para amenizar o barulho, o perigo de alguém passar perto, né, né vereador? Aí a pessoa me, me avisa, que você, vai contratar uma terceirizada para podar sua árvore. Você vai pedir para mim para uma Quinta-feira, o Thó vai cortar minha árvore. Você, daí, eu, eu tenho sexta, eu tenho uns um, cinco dias para me catar o seu entulho, né? Pra, o galho para mim ir lá triturar. Mas daí, eu sabendo que você vai cortar, você, o cabeção, porque o meu vai cortar de três seguido. Eu, você, eu não sei onde eu vou mandar isso para pegar esses galhos. assim, ó, pode passar lá amanhã que o Jorginho Fez a porta das árvores dele hoje, vão acatar já e deixar limpo já. Entendeu? Isso que eu estou que querendo dizer para o senhor. Aqui, na teoria é bonito, mas na prática é difícil funcionar. Mas aqui. então, mas se não começar, aí vai ficar como é que o senhor falou, vai ficar bonito aqui também. Presidente, boa noite, vereadores, funcionários, Leonardina, Eunice. Eu tenho uma dúvida, secretário William. Sua presença aqui, eu queria esclarecer. Nosso município é um município de economia agrícola. E nós temos, é, como diz aqui, limpando terrenos baldios. Nós temos terreno dentro do município, na área urbana, que não paga o seu IPTU, que vai ser cobrada a multa. Dentro do município tem, tem terrenos que são aí. É, que não são, não são urbanos, não tem o IPTU. Tem, tem... Aqui nós temos aqui, entre a, a Nova Aurora e a Água Branca, tem um terreno ali, logicamente, é, um, é pecuário, o cara cria gado ali. Ele está dentro da área urbana. E aí, como que vai fazer? Como que nós vamos cobrar aqui do, do, do logrador aqui, se lá em cima está dentro da área urbana? E eu entendo que é, é, é, é, né? é uma chácara que ele tem lá. Por isso que eu acho que tem que melhorar, tem que melhorar o projeto, tem tá muita, muita, muita coisa fora de si, tem que melhorar alguma coisa sim. A, a respeito da caçamba, acho que seria interessante, tem que melhorar. Então, vereador, nem com o projeto, eu não entendo muito bem, vocês podem fazer Uma emenda né? emenda para melhorar o projeto, não pode? Então eu pedi que os senhores vereadores fizessem a emenda de vocês, que o Executivo vai analisar para voltar o projeto aqui para ser melhor, bom para todos. O que eu quero, eu como secretário do Agricultor e do Meio Ambiente, eu quero bem no município. Eu nunca queria pegar e fazer uma multa para ninguém. E até também, se eu ver, eu vou conversar com a pessoa, não vou já lançar uma multa não, eu vou notificar a pessoa, Ela não faz mais isso. Entendeu? Porque tem que, agora, sem a lei, eu não posso nem chegar a conversar com a pessoa. Nem com, com o executivo. Se não, não tem lei, se não tem uma lei aprovada agora, eu queria que vocês fizessem é a emenda de vocês, para ficar melhor o projeto, tudo bem? Para vocês. Senhor secretário, meu boa noite. Quero te cumprimentar aqui por estar aqui esclarecendo as dúvidas aí da Comissão do, de Saúde, né? que fez os questionamentos e... <coughs> Perdão. Isso acaba sendo bom para todos aqui, que também está sanando as dúvidas e é interessantíssimo é, a sua presença aqui nessa Casa de Lei. Como viu os questionamentos dos vereadores, é... É assim que tem que ser, é assim que tramita um projeto nessa casa de lei. Não é porque entrou aqui que já tem que ser aprovado amanhã. A gente já fez isso aqui para ajudar, já fizemos. No falta agora, últimos um, poucos meses atrás, a gente votou um projeto aqui, no, no apagar das luzes aqui, para ajudar. Mas um projeto como esse é interessantíssimo para o município. Como o secretário está dizendo, a gente precisa ter leis, e realmente tem que ter leis projeto da caçamba do vereador Isael já é de outras gestões projeto riquíssimo projeto que a gente tem que é, atender esse pedido do vereador com certeza tem que ter mas um projeto é um projeto outro é outro ao meu ver como esse aqui o secretário foi muito feliz quando disse que a gente pode fazer emendas do projeto não tem, não tem, não tem a necessidade da gente ter pressa para votar e nem a, e votar não porque realmente é necessário, como o vereador disse, do preço. Há discordância. Um vereador acha que está um valor ideal, o outro acha que não. Então já tem as comissões a gente, para isso, para discutir, para sentar, para a gente chegar num consenso, num acordo. E mandar a nossa proposta para o Executivo novamente. É o nosso dever, é a nossa obrigação fazer isso. Então, parabenizo os vereadores das comissões que, que vieram. A gente viu aqui que tem várias discussões dentro desse projeto de lei. É, como o vereador disse, um dia só é pouco vai ter dia de chuvas que não vai dar para fazer o trabalho é, é complicado então a gente também tem que ter coerência por isso que é bom a participação dos vereadores nesse projeto, como a gente vai ter participação no projeto do concurso público que está para entrar aqui em breve nessa casa de lei então a gente vai ter muita discordância também do projeto de vários projetos que aqui vão tramitar como a gente está tendo nesse e é interessantíssimo esse papel que a gente está fazendo hoje de convocar o Executivo, o Executivo mandou o representante, que é você, o secretário, e quero te parabenizar, você e todos os vereadores aqui pelos questionamentos, por apoiar suas ideias, mas que isso agora a gente possa pôr no papel e voltar para o Executivo novamente, para que esse projeto venha de uma forma agradável para nós e principalmente para a população, que é o mais... É, que é o mais envolvido, né? Que vai ser envolver a população. Agora, que temos que fazer essa lei, a gente tem, porque eu também sou cobrado, os vereadores também são é cobrados dos terrenos, aí, escorpiões, como citou um vereador aqui, é lamentável. Nossa cidade está cada dia ficando melhor, ficando mais bonita, então a gente tem que se adequar também. Lá em Cambé tem a caçamba, lá municipal. Eu trabalhei lá, minha irmã tem moradia lá, tem a Caçamba Municipal. É um preço acessível, é um preço que cabe no bolso de todo mundo. E a cidade é limpa, a cidade é bonita. A terceirização, como disse o vereador Adalberto, para nós fica pesado. Não adianta a gente ir fora de cogitação aqui para o nosso... Não dá, por enquanto não dá. A não ser se começar a gerar emprego aí, as coisas começarem a melhorar. Hoje, ao meu ver, não dá. Mas, do mais, é isso, secretário. Te parabenizo pela sua presença aqui e a comissão também que teve a iniciativa aí de te convocar aqui para estar esclarecendo o projeto. Queria pedir para o vice-presidente que eu a cadeira, que eu vou comendando ali. Eu acho que quase que todos já explanaram sobre o seu projeto e eu vou falar sobre o que citaram da caçamba aqui. Né? Então, o requerimento aqui foi feito dia 1 de, requerimento número 1 de 2017. Então, está pedindo aqui, seu Secretário, que, que a administração municipal, dentro da possibilidade financeira, viesse adquirir um caminhão ou aproveitasse uma de suas protas, própria frota, para instalação de equipamentos necessário para os serviços de transporte em entulhos urbanos, tais como o resto de construção e outros aceres depositados em caçamba, que ficariam à disposição do usuário para que então, nelas viesse a depositar os seus entulhos para sua posterior coleta e destino para, por parte da Prefeitura Municipal. Encaminhado o requerimento e tal. E aqui, eu vim pedindo que esse requerimento seja. É, uma taxinha simples como disse o vereador de Alexandre aqui Siqueira Campo tem isso aí, acho que Bandeirantes está tendo, então várias cidades estão tá tendo, nós temos caminhão aqui que possa fazer isso aí entendeu, então acho que é, não sei se está tão difícil porque eu também fiz um orçamento em cima disso aqui não é tão caro porque o caro se torna barato porque a cidade fica limpa, ela não precisa ficar aí estragando meio fio carregando terra, jogando terra com a chuva para todo lado, ou entulho em, em ponta de acidente, alguma coisa. Então, eu só estou aqui comentando porque surgiu sobre o requerimento. E esse, peço que você faça, você fale junto com a administração, né, que se envolva, e pede que temos caminhões aqui dentro que possa fazer isso aí. E não precisa mais que aquele caminhãozinho azul pode estar, é um Mercedes, um caminhão bom, que possa ser aproveitado. E as caçambas, é só comprar o polo e o guindaste, colocar em cima que ele vai trabalhar com uma pessoa vai atender o município. Porque se você cobrar hoje terceirizado, o pessoal vai querer 130 reais por caçamba. Então ele vai preferir pagar a multa do que pagar caçamba. Então eu acho que é, é viável isso hoje para o município. É um requerimento que já vem desde 2017, que foi feito aí para o prefeito, e ele possa. até falou para mim que é viável, que ele ia fazer isso aqui. Não sei qual é a ideia dele, né? Sobre os, os galhos também de árvore aqui, sobre os restos de, de, de, de, de, de, dos tocos maiores, como o vereador Léo disse aqui, é, segundo as informações, parece que as granjeiras estão pegando esses pedaços. Eles pegam, eles, antigamente eles pegavam quase todas, só que agora mangueiras eles não pegam mais. É. E madeira muito mole, eles não pegam também, porque é cria, só se é e não dá o fogo que eles precisam. Daí de outras madeiras, que nem os galhos finos é triturado Porque uma madeira boa também, não é até proibido o corte, a poda drástica dela, né tem que ver qual madeira que é, se é uma área de lei, se realmente ela está colocando um risco, daí é autorizado cortar e replantado mais um três lugares. Nossa, só tem árvore mesmo, de, de, não é de, de, de lei, né? E outra coisa, a, essa motocana, uma motocana hoje está tão baratinha para comprar isso aí, para pegar, tudo isso aí vem enriquecer o município, fazer com as coisas, diminua a, a mão de obra e faça as coisas render. Pode cortar a árvore o dia inteiro, se quiser, aí a motocana joga no caminhão, o caminhão joga para frente e vai triturar isso onde tiver de triturar e acabou. E acaba com esse barulho na cidade, que ninguém está aguentando isso aí. Isso é um barulho que está perturbando. Já. Como diz o vereador do o, o Alberto, está perigoso até sair um fiasco em alguém. Outra coisa que eu queria dizer também aqui sobre o, as multas que o vereador Jorge citou muito bem lá de baixo. Tá? Eu passei lá ontem olhando lá. Tem poça d'água, tem cavalo amarrado. Está tudo. Então, desrespeito com aquele conjunto lá embaixo. Eu acho que tirar o... Primeiro fazer o dever de casa, né, que é o do município que já foi citado aqui, também só estou dizendo para complementar. Também quero dizer para o vereador Eide aqui que aquela propriedade lá em cima, ela é rural, viu? ela não é urbana. Nós pagamos que lá, que lá é de propriedade nossa, da minha família, e lá é rural, não é urbano. nós estamos pagando o ITR dela. Então, tem agora, ela, não sei porquê, ela não foi urbanizada. Já me procurei formar isso aí, e nós pagamos como rural aquilo lá ainda. Então, também não está criando vaca lá, não. Está tudo... Estou mexendo, tem a minha empresa colocada lá dentro é, se tiver tem um animalzinho lá, que é da minha neta em cima é de dela lá mas não tem vaca lá, não é tá isso que eu queria dizer quero agradecer o vereador aqui, o Edilberto, por ocupar aí o espaço para mim e deixar bem claro que essa reunião foi muito produtiva aqui né? eu acho que os vereadores se debateram e o pessoal de casa também está entendendo a situação e que venha esse projeto, uma melhor discussão e um melhor momento de, de, de fazer que ele venha de uma, de uma melhor maneira para a gente ser aprovado aqui. Nessa e agradeço a você pela sua presença. Aqui Peço aí que o vereador Israel, presidente, retorne ao seu lugar. Dá licença, então, -se presidente. Queria dizer ao nosso secretário, boa noite secretário, é, sobre essa, essa questão de terrenos. Ainda ontem eu estive andando no Conjunto Nova Aurora e me deparei com um morador lá que falou assim, inclusive eu fiquei até, ele falou assim, por que, que esse projeto ainda não foi aprovado? Porque eu estou cansado de, além de ter que limpar o meu terreno, ter que limpar terreno, dos meus lados, que os, que os proprietários não têm a capacidade de limpar. Então, eu acho que se é de uma atribuição do proprietário, eu acho que já deveria estar sendo multado já também, com certeza. Porque, na realidade, ninguém é responsável por, para cuidar do terreno dos outros. Eu acho que não. E daí é obrigação do município. Então, senhor secretário, eu estou... Perfeitamente de acordo com esse projeto, porque se nós não moralizarmos daqui, não adianta cobrar da saúde, de igual de escorpião, porque é, é, para cobrar é fácil, da saúde é fácil. Sim, para cobrar é fácil. Mas depois, quando surge um projeto desse que é para se tratar de limpeza de um terreno, concordo que a prefeitura vai ter que fazer isso também. E daí eu já citei várias vezes, tem que fazer o dever de casa primeiro. Mas só que se a gente não fazer isso daí, infelizmente não tem como a gente... Cobrar nada também não. Então, muito obrigado, senhor. Quero falar uma, alguma coisa aqui. É, vereador, nós não estamos tá querendo dizer que o projeto é ruim. O projeto é excelente, ótimo. Só que, primeiro, o prefeito tem que colocar a casa em dia para depois querer executar o cidadão, porque não adianta nada. O, um, é um projeto bom, maravilhoso, muito bonito em prática. Só que eu duvido que depois que isso aqui vira a lei, se o município vai acabar com as consequências do município. Porque aqui o Chicote bate no Chico, ele não bate no Francisco. Nunca bateu. E não vai bater agora. Agora, se acha que o, o cidadão, a, a pessoa bem mais fraca de situação, ele não tem nem como ele brigar. Porque nós é, é, votou. Nós aqui, vereadores, votou para virar lei. E quem vai brigar com o município? É o que eu citei hoje. Levei duas multas do Polícia Militar aí. Estou cansado de ver a Polícia Militar estacionado errado e eu não posso multar ele. Eu, eu, eu queria ver quem que mudar o município. Qual o cidadão de que forma que vai mudar o município? Eu, eu troco de nome, se mudar, se multar o município. Vereador, mas quando o cidadão ele vai andar direito, ele não vai levar multa, entendeu? Não vai levar. Mas por isso mesmo que o município tem que andar direito. O município está tá, tá, tá errado, rapaz. Você pode andar no município, Nossa, está é tudo errado. Você vê em algum lugar que o nosso município está certo? É. Pode os vereadores andam errado. Vocês não administram, vocês não fiscalizam o município conforme precisam fiscalizar. Se vocês pararem de trabalhar pensando em vocês próprios e for fiscalizar o município conforme precisa fiscalizar, a nossa cidade é dez vezes melhor do que é. Então, só queria dizer aqui a respeito do, do perímetro urbano, né? o vereador Isael disse que lá no, na, tá na, no perímetro está na zona rural, é, poucos dias, quando estava saindo a construção de um aviário aqui, eu procurei o nosso engenheiro aqui, o Valdo, para saber se aquele espaço estava no perímetro urbano ou no perímetro rural. O Valdo disse que né, a gente sabe aí como foi votado aqui, teve uma ampliação no perímetro urbano aqui do município, porém, não foi atualizado ainda. Por isso que tem muitos espaços ainda aí que está que ainda tá, se encontra no perímetro urbano do município. E como a Vila Rural nossa lá, até ia tramitar um projeto de lei aqui, que a Vila Rural poderia ser urbanizada e ela ainda continuava sendo rural, porque a lei permite ela, ela é um projeto rural. Então, tem muitos casos desses que o perímetro urbano chega até no sítio da pessoa e a pessoa continua ainda com água rural, com luz rural, porque ela tem direito adquirido de continuar na área rural. No mais, é isso. Alguém mais quer fazer pergunta para o secretário aí? É Fica à disposição, secretário, aqui. Então, eu queria bem, agradecer até a oportunidade de me explicar alguma coisa, que a gente não sabe de tudo. E respondendo ao, ao vereador Edivaldo. Eu queria que vocês, o senhor e todos os jogadores cobrassem mais a respeito da limpeza dos outros terrenos do município. Porque vocês são o fiscal do município, vocês têm que cobrar. Eu concordo plenamente que tem um muito terreno, mas é que nem o que vocês falaram. Assim, nós estamos fazendo esse projeto para nós começar a querer andar certo. Se for pensando que não vai acontecer. Daí não precisa nem fazer projeto. Porque, se não, estamos querendo daqui para frente andar correto, arrumar a casa, como o senhor falou. O primeiro passo foi dado. Que nem vocês agora, analisem as comissões e façam a emenda que vocês querem mudar, o executivo vai analisar e serão feitas as mudanças a respeito das leis. E, é isso aí. Eu que aqui para frente que nós vamos ver daí. Eu não posso falar que ou pensar, porque não limpou, porque se vai limpar amanhã. Porque tem mais secretarias envolvidas. Tudo bem? Tá. A gente agradece a sua presença aí, porque é muito importante. A gente estava discutindo, a gente não conseguiu né, entrar no bom senso, porque a resposta do prefeito não deu a altura da gente entender. Foi o que a gente pediu o senhor até aqui, então a gente vai agradecer o senhor. Eu agradeço também. Agradecer a presença do secretário aqui, né, que pela veio fazer sua explicação, veio representar o poder executivo daqui nosso. Então muito obrigado, senhor, por aceitar o convite nosso. Né? Então pela ordem do dia ainda, né, primeira proposição aí, projeto de lei 14/2019 de, de autoria do executivo. Suma, dispõe sobre denominação de logradouros públicos e de outras providências. Despo. secretário Guilherme também para nós. Projeto 14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 Atenciosamente, Adalberto de Freitas Aguiar. Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal o projeto de lei a seguir. Artigo 1 fica denominado de rua Orlando Maiolo, a rua sem saída localizada na extensão da rua Rua Barbosa, que dá acesso às propriedades de Ederson Luiz Anatta e Amélia Lopes, no município de Barra de Jacaré Estado do Paraná. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar placas para o local. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. A justificativa do projeto... O requerimento do vereador Léo Zanata 1-2018, o presente projeto visa legalizar o nome da rua já existente, localizada na extensão da Rua Rui Barbosa, que dá acesso às propriedades de Ederson Luiz Anata e Amélia Lopes, além de ser uma homenagem a Orlando Maiolo, antigo morador do município, exposta, sim, as razões determinantes, e contando com o respaldo de vossas excelências, solicito seja acatada a pretensão na forma de aprovação da matéria, que ora lhes é submetida à apreciação. Prefeitura Municipal de Barra Jacaré, Estado do Paraná, aos 20 de maio de 2019, Adalberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. O projeto vai para a sua segunda discussão, o vereador Léo Zanato, autor do projeto. Mais uma vez, quero agradecer o Executivo, né, de atender meu requerimento e antecipadamente aos nobres vereadores pelo voto de aprovação sem mais discussão vereador Elisberto boa noite vereadores presidente né, nossos visitantes, funcionários o projeto já foi para a primeira votação, né, segundo agora sem discussão vereador vereador Edalberto é, quero parabenizar o vereador né o autor do requerimento Vereador Léo Zanata, que na sessão anterior eu não pude votar porque estava presidindo a mesa. É, feliz está sendo vereador, vereador, né, que foi, colocou aí o requerimento e agora está sendo tramitado aí o projeto com a denominação da rua aí, é, Orlando Maiolo e que foi aprovado aí pela primeira. Pela pela primeira vez e com certeza será aprovado agora aí. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Sem mais. Vereador Jorge. Senhor presidente, queria dar aqui os parabéns ao vereador Léo. Como que é gostoso estar votando um projeto onde o executivo vem atender o pedido de um vereador. Fico triste do projeto que acabou de chegar nessa Câmara, que é a Praça das Flores aqui, nada contra a Praça das Flores, mas por não atender o pedido do vereador Alexandre, que, está, que pediu aqui desde o ano passado, do ano retrasado aqui, da praça lá de cima, que é a Praça é, Oscar Lopes. Então, senhor presidente, eu fico feliz de estar aqui votando um, um projeto de lei que de autoria de um requerimento do vereador Léo Zanatta, que atendeu o pedido dele, lá se faz uma rua, eu tive lá esse dia, lá é uma rua, lá tem moradores lá, é, tive a oportunidade de conhecer o senhor Orlando, padrinho de batismo do meu irmão Anísio, tocamos terra dele lá no bairro Coqueral, conheço os filhos dele, até inclusive todas as festas aqui da nossa é, igreja, da nossa paróquia, é o filho dele, né, Léo, o Carlinho e o Cacildo aqui, vem ajudando, e colaborando aqui com prêmios, aqui como colaborou na festa passada e como nessa festa. Então, é muito bem pensado o vereador Elza Nata. Parabéns ao prefeito de estar atendendo o pedido dele. E eu sou a favor do projeto, senhor presidente. Vereador Edival. Sobre esse projeto, ele já foi discutido, a gente já votou uma vez, sem discussão. Vereador Edmar. Apenizo o vereador Léo, né? pelo requerimento, e o projeto foi aprovado por unanimidade na sessão anterior, mostrando assim sua legalidade. Sem mais, Gustavo. Vereador Wagner. O projeto já foi discutido, dispenso minha discussão. Vereador Alexandre. Mais uma vez, quero aqui parabenizar o, o autor aqui do requerimento, que o Executivo acatou o pedido do vereador Léo Zanata já a discutir e dei meu, a minha fala favorável aqui a esse projeto de lei que o senhor Luiz Maiolo é um homem muito conhecido aqui como o vereador Jorge disse ele é padrinho de um dos seus irmãos um homem merecedor de ter essa denominação de ruas é, não quero tirar o, o brilho do projeto do, do prefeito estar atendendo o vereador Léo Zanata mas também estou aqui com o projeto 15 em minhas mãos, que me causa uma estranheza muito grande. Perdão. Esse projeto me causa uma estranheza gigantesca. É, quando eu ouvi que está entrando aqui para tramitar nessa casa de lei, é, denominada que passa das flores. Não entendi. Já estou deixando aqui de antemão que eu sou contra esse projeto de lei. Vou estar enviando um ofício para o Executivo Municipal, porque eu quero questionar o porquê disso aqui. O vereador, o prefeito, ele votou aqui no meu requerimento, a gente recebeu a família aqui do seu Oscar aqui, tiramos fotos, o vereador lembra, o vereador Léo, o estava aqui presente, o vereador votou, o discurso dele foi maravilhoso quando recebeu a família aqui. Agora manda um, requer... um projeto de lei, o Rua das Flores... Eu ouvi o Executivo Municipal nessa casa de lei, ponhando muitos projetos, muitos requerimentos, denominando ruas, denominando é, bibliotecas, e sendo aprovado por unanimidade de votos, pelos vereadores e o Executivo acatando. Então, não sei se isso é alguma coisa pessoal contra a minha pessoa, entendeu? O projeto do vereador Wagner, há poucos dias, coisa mais linda do mundo a receber aqui é a família do seu Avelino Leandro de Parabéns, o Avelino Merece, do, do vereador Léo, agora, entre outros que aqui entrou. O que me causa estranheza é o, o prefeito ter votado no meu requerimento. Então, tinha que ter votado não. Tinha que ter votado não na hora que a família estava aqui. Votou a favor, agora está com a caneta na mão. Ô gente, pelo amor de Deus, cadê a coerência? A gente vota aqui para ajudar. Ah, o projeto entrou aqui não tem tempo prazo. A gente vota. Agora, que cara que eu fico com a família? É bonito? E é bonito para o prefeito também que votou no requerimento? É bonito isso? Eu pergunto se isso fica bonito para ele, porque o dia que ele recebeu a família aqui, tinha que ter votado não no meu requerimento. Lamentável, gente. Pelo amor de Deus, eu não gosto de estar discutindo, eu não sou de ficar falando bobagem, eu gosto de falar o que é o correto. Inclusive, como eu citei no outro projeto aqui de lei. Mesmo vendo aqui, indignado com isso aqui, ó. Votei, falei, vamos fazer uma emenda, vamos melhorar Porque realmente precisa de uma lei, do outro projeto de lei que está aqui A gente podia estar tá chutando, a gente podia estar tá falando bobagem aqui Mas não é isso, eu quero ver nossa cidade melhor, eu quero ver nossa cidade bonita Agora, os moradores estão de parabéns de cuidar da praça Mas qual que é os ofícios? Do município Lógico que tem que parabenizar os moradores lá Tomara que também arruma outra praça ali, que a gente também pediu para que seja denominado Luiz Francis Sobrinho, que também o prefeito era vereador e votou também naquela ocasião. Gente, pelo amor de Deus, e eu já vou dizer, vou mandar um ofício perguntando por quê, e se foi tramitar eu sou contra, porque eu tenho o maior prazer de votar, como a gente está votando hoje do Luiz Maior, como eu votei do Avelino, projeto do vereador Wagner aqui, entre outros projetos denominando... Lembro muito bem quando o prefeito municipal que estava, quando o prefeito colocou os nomes da rua, lá, a rua Sergipe, no conjunto Manuel Branco. Parabenizei o, o Berano aqui. Porque, infelizmente, quando a gente foi pedir aqui para a gente... Você imagina quantas pessoas a gente ia estar tá, é, homenageando ali naquelas ruas de baixo ali. O Berano foi o primeiro aí atrás para... Questionar o executivo por que, que não deixou os vereadores ou, ou as pessoas da cidade denominar os nomes da rua lá embaixo, que dava para homenagear tanta gente querida, tantas pessoas que foi muito aqui para o nosso município. Infelizmente, parece que por prazo já veio de Curitiba com os nomes e tal, para não perder. Mas, parabenizei ele por estar cobrando. Agora, um requerimento que o prefeito, quando foi vereador, aprovou hoje mandar um outro, me causa estranheza. Me desculpe a minha sinceridade. Me causa traiza e fico muito triste com isso aqui. Fico muito triste, sou contra 300 mil vezes contra esse projeto de lei aqui. É simplesinho esse projeto de lei, mas isso entristece a gente. Isso aqui lá a gente triste, porque ele votou. Ele votou quando eu passei meu requerimento. Então, sei mais, presidente, porque isso aqui me causou muita indignação. Eu não estou nem acreditando que esse projeto está aqui. Isso aqui eu não estou nem acreditando que tá, vai tramitar esse projeto aqui. Mas sobre o, projeto, o requerimento do, do vereador Léo, o projeto de lei, parabenizo, sou totalmente favorável. Senhor presidente, quebrando o protocolo a lei, apresentando o gancho do vereador Alexandre, eu sou totalmente de acordo com a fala dele. Isso aqui, para quem estava aqui e votou aqui na gestão passada, aqui, como diz disse por ele. É revoltante aqui, nós aqui, está é, vendo um projeto de lei desse aqui, nada contra, está a Praça da Sourza, mas que atender o pedido do vereador aqui, que é de uma família humilde, família simples, que tem cidadão que reside aqui até hoje, a senhora dele e os filhos dele que passam por aquela rua todos os dias, vereador. Presidente. O projeto é para a sua segunda votação, Léo Zanatta. Aprovado. Elisberto. Aprovado. Edalberto. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. O vereador Edmar. Aprovado. O vereador Wagner. Aprovado. O vereador Alexandre. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Passa para os funcionários que passam para o executivo, para que tome as providências. Não tendo mais nada para a ordem de dia, vamos. Acho que a é hoje a reunião foi um pouco mais prolongada. Vamos deixar mais. Tem alguém que queira fazer uso da palavra ainda não? Então tá bom. Eu declaro a sessão de hoje encerrada. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.